E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Moonscars, Metroidvania é sensacional para PC e outras plataformas também, Switch, Xbox, Playstation. Hoje a gente vai jogar um pouquinho e conhecer esse jogo, muita gente está se queixando que ele é muito difícil, vamos ver? Many moons to come. Shall we not, my friend? Bem, a gente começa aí com o um monólogo do escultor a respeito das suas criações. Elas não retornaram para casa A gente tem essa irmã... Irma? Grey Irma Que ela cai em combate Ela é grad gradualmente avaliada por seus pares também, pelo que eu entendi, criados aí pelo escultor seu gatinho Estou com a mina. Os comandos são simples, os inimigos são pesados, ela ataca. Também ela tem um parry, acho que ainda não dá para fazer. Tem as dicas: ataque carregado. O gatinho ó, escultor, só vamos que tem o primeiro espelho onde você faz upgrades, né? Virou uma magia, pode usá-la. Oh. Para carregar tudo é só clicar ali. Tá. Essa porta abre do outro lado. A nossa intenção hoje é jogar pelo menos a primeira área do jogo enfrentar o primeiro chefe. Você usa magia, ele tem uma barra ali né, tem uma barrinha branca, você usa para carregar a vida, também usa para magias. Ele tomou um dano, carregou, ela desaparece. Ela vai carregando conforme a gente utiliza, vai batendo nos inimigos Todo Metroidvania é bom, é bom ir abrindo o mapa né, conforme você vai encontrando atalhos Dá uma olhada aqui, aqui a gente já está equipado, dá para equipar uns amuletos Tô achando pó de osso, infelizmente esse jogo não está em português Mas não tem problema, porque a história... Ficou muito aí pra história não, eu gosto do desafio Derrotando os inimigos também, você tem uns buffs temporários você perde quando morre, um elemento de, de, esses... de jogos de masmorra Dead Cells. Dead Cells. só me lembro do Dead Cells. Oh. Você não morre instantâneo igual no Mega Man quando quando o lascemos entra em contato aí com entra em contato com espinhos. Uma coisa interessante que eu descobri é que dá para carregar a barra batendo nas paredes que se destrói. Bastante útil usar Olha que beleza Mais um spice cruete Tentar o nosso poder de cura Foi difícil Então vamos... como é que fala? subestimar, né? Em relação à música meio... Sinistrona os inimigos despedidos delicioso fazer isso quantos inimigos fatores a hora Bom. os gráficos são legais olha o gatinho aí. O gato fala o espelho, o espelho serve de fast, fast, travel e também de transporta para esta área. Estou hmm. achando que esse cara aí não é o escultor não. Só aparece. Ó. Oh. Temos uma glândula. Vamos ver o que que isso que que faz? Entrar nesse trem aí... tem uma animaçãozinha Belo descoberto. Ó, oh, que da hora. A animação é muito bem feitinha. Aparentemente, a gente pegou o upgrade, morreu, mas não morreu. Tipo o Action Verge, né? Você vai deixando seus corpos para trás. Dá uma exploradinha aqui. Oh. Beleza. Bom, vamos voltar para a área de combate. É meio esquisitão, né? Eu achei bem bonitinho os gráficos. Passa a minha vida. osso Colocando os pontos aí no aleatoriamente, queria vir aqui, vai tomando dano mesmo porque eu quero eu armar, causar magia. Essa gafia derretendo. Ó. Oh, o Perry, que forte. Forte, Perry. Ele está esquecendo algo? Mensagens secretas, que legal! Que dá para escutar os caras. uma passagem aqui Tinha que derrotar os inimigos da área Se eu não me engano é grande, o mapa é grande Como tem que ser, né? Nada mais legal que um mapa enorme Olha o gato aí, ó Tentamos o nosso dano permanentemente, vamos é o mapa? Tem coisas interessantes. Vou o Ctrl para ver para baixo. Temos esses poços de osso. Gosto de, de, de osso, é tem nome correto. Pode osso, ó, perlando, hein. Eu estou usando hoje um microfone novo, então eu não sei como é que ficar a qualidade do áudio. Vocês, por favor, me ajudem. Tem um uma ajuda aí nos comentários para ver se está prestando ou não. gárgulas falam com a gente, mas eu não importo Só vou falar com esse tiozinho aqui, que agora dá para comprar algumas coisas com ele eu acho que isso é da hora de comprar, já acabou o nosso dinheiro A gente vai equipar, podemos equipar até três amuletos para favela superior. A partir de agora começa a aparecer. Esse clone nosso. Tem que derrotar eles tempo sem tempo. Tudo bem. O escultor, o escultor deu o ar da graça. Então, força da nossa marreta, né? explorando oh, Que beleza, quanta coisa escondida Vamos aumentar a nossa cura Problema aqui, por algum motivo, o inimigo fica escondido ali. Ai. <risos> bugamos tudo, mas deu certo. É isso que importa. Eu dei um chute pra ver se dava certo e deu. Descendo a lenha nesses bichos Rapaz, esse bicho pra caramba! Tentando nos críticos importante ter esses críticos tá lá onde a gente estava antes de descer. Tentando explorar o máximo possível para vocês terem uma noção. A personagem já começa bem forte. A hora Olha tá o um gato ali Já começa a ter uns inimigos Meio diferenciados Seu inimigo não tá com cara, hein? Beleza, o cara compartilhou com a gente um item. Eu acho ruim Vou subir de novo. Que resta? Perfeito! Era muito legal arremessar os inimigos nos espetos uma dica importante a respeito de inimigos voadores Infelizmente a gente não deu nem isso Ó. Os barro temperado Da hora em é o Shokran. Que é o primeiro chefe? Carregar aqui só pegar mais uma glândula, dá uma olhada embaixo, só oh, vamos. Vamos aumentar o crítico já no espelho a ver se a gente já tem se a gente tem dinheiro aqui para comprar alguma coisa não muito Sempre que a gente, pelo que eu entendi, sempre que a gente encontra o espelho e viaja para essa área, o clonezinho lá aparece, a gente tem que levantar ele de novo. Perfeito, aumentar o nosso poder, usar isso aqui para recarregar tudo Pronto, vamos falar com essa bruxinha aqui, mas daquele jeito né, que vocês conhecem dos nossos gameplays, lendo bem, entendendo bem o que a gente está fazendo Muito bem o tamanho do inimigo de dano que os cara deu na gente. Quase demorou para derrotar, hein? Eu tenho Wall Jump. Uma parede secreta. É um jogo com muitos segredos, hein? Ódio osso. Talvez eles precisem dar um refino hein, nessa questão dos inimigos voadores saírem da, da tela. Então foi tudo Aumentário crítico? Investindo crítico? <risos> tudo na sorte É o nosso atributo mais importante na vida real Olha só que coisa esquisita! foi tão difícil quanto eu imaginei que seria Ele. O critico tá caprichado, hein Olha como é que tá nossa HP aqui, beleza Tamo no fim é legal achar um espelhinho, mas isso aqui também ajuda. Parede secreta. Quanto tempo a gente tá jogando? Não tenho a menor ideia. A gente está com três amuletos, vamos equipar mais esse. Não quero nem saber o que faz. A variedade de inimigos é irrazoável, por enquanto. O Chokran, será que a gente enfrenta ele agora? Não. Achamos a memória do chocra. Temos cinco mil ossos de ossos, oito glândulas. Hum. Isso aqui é legal. Se o inimigo bate na gente, ele toma dano. Esse o gato. Não. Pronto. Equipei o que retorna o dano. Olha, é para isso que serve o Witchcraft. Investir só nesse ah eu, eu preciso da glândula e também de pó de sal eu usei tudo ah, paciência Isso pro Wallow Fácil. aumentar o dano aí. Do... Eu acho que eu não estou aumentando dano de nada, viu? uma área, vamos usar aqui o espelho Metal Spite tem um inimigo mais parrudinho Perdi todos os meus ossos Provavelmente alguns bônus Não, não perdi muita coisa não o crítico né. Os crítico tá bom hein, Ó, tá derretendo os inimigos. Mapa atualizado. Você perdeu, eu não sei. Agora. Aqui aleatoriamente nos estádios que ele vai aparecer, só que beleza. Espelhinho ali, ó, mais fácil, mais crítico, mais crítico. Mais dano, mais dano. Cudinho um negócio intermediário só só pegando os pó de osso. Eu não consigo imaginar quanto tempo estamos jogando. Mas olha, não é pouco não. Dá uma olhada no mapa? Olha o tanto que a gente explorou. Isso aqui é só a primeira área do jogo, hein. Olha quanta coisa escondidinha. Osso, pode de osso. Morreu, perdeu tudo pó de osso. Todo Pon Souzvânia tá subindo. Agora eu acho que é o chefe, hein? Agora sim, eu. <risos> muito se reclamou aí, Eu tenho visto os comentários no Twitter. Traidor chocra. Ó. É. Eu não sei quanto de dano eu já dei nele, né? mas não é pouco não. Bom combate, hein? Divertido! Derrotado o menininho Combate, hein! Bom. Acho que é isso aí, pessoal. Vou falar aqui com o primeiro gato, eles vão falar um monte de coisa. Acho que é isso, primeira área do jogo. Beleza. Ah, olha onde a gente foi para. Do outro lado ali. Caímos tudo errado, É problema. Tudo bem, vou encerrar por aqui, eu gostei desse jogo. É bem desafiador, divertido, né? Eu achei divertido. Talvez daria até uma série, não sei quão grande é, não tenho a menor ideia. Fica assim então pessoal, gostou do nossa gameplay? Deixa o seu like, se inscreva no canal, dá um de nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania, as recomendações, esse é um jogo indie, o metroidvania, Souls like um pouquinho de tudo Bem feitinho Pra quem gosta de história, tem bastante, mas tá em inglês, infelizmente não tem em português é, Deixa o um comentário aí pra gente, sempre, a gente sempre gosta de estar lendo respondendo se possível E fica assim, até o próximo vídeo, amizade